E aí, pessoal, tudo bem? Se vocês já tiveram um cachorro e começaram a brincar bastante com ele, vocês perceberam que ele começou a ofegar. Vocês já se perguntaram por que os cachorros ofegam? Então, nessa aula, nós vamos entender os motivos. Então, vamos dizer que você tem um cachorro aqui feliz e ele está correndo por uma hora. e Ele está ofegante e tem a sua língua para fora. O que acontece é que o cachorro ele vai respirar ar frio, vamos dizer que no dia que ele correu, sua temperatura esteja por volta de 70 graus Fahrenheit, ou mais ou menos 21 graus Celsius, e ele vai expirar ar quente, 100 graus Fahrenheit aqui, mais ou menos 38 graus Celsius, e isso vai equilibrar o seu corpo. Se você não acredita em mim, coloque a mão próximo da boca do cachorro. Quando ele expirar, você vai sentir o ar quente que está saindo. E isso significa que o cachorro está expelindo calor toda vez que respira. Isso porque ele está pegando o ar frio e está transformando em ar quente. E para os cães isso é bastante importante. Isso porque eles não podem suar, isso porque eles têm pelos. E não seria muito legal ficar suando esses pelos toda vez que eles quisessem perder calor. E aí, essa é a melhor maneira de se livrar do calor. Agora, nós humanos... Eu vou tentar desenhar uma pessoa aqui. Então, nós humanos podemos suar. E, por isso, esse método de perder calor respirando é menos importante para nós. Mas ainda acontece. Então, assim como os cães, o ar que nós respiramos, que vem, tecnicamente, da boca ou do nariz, e entra em nossos pulmões, e ele se divide em todos aqueles pequenos alvéolos que nós vimos, e tem um monte deles, e isso permite que todo esse ar frio que esteja entrando aqui, ou seja, o ar frio que você respira, possa se equilibrar com a temperatura do sangue que estão passando por esses capilares. Então, assim como nos cachorros, quando nós respiramos o ar, digamos aqui que seja 70 graus Fahrenheit, e nós vimos que 70 graus Fahrenheit é mais ou menos 21 graus Celsius, nós vamos expirar o ar, que vai ser mais ou menos a temperatura do corpo. E aí, se essa pessoa não estiver com febre, a sua temperatura vai ter mais ou menos 98,6 graus Fahrenheit, ou mais ou menos 37 graus Celsius. E, com isso, nós vemos que outra coisa que os pulmões podem fazer é se livrar do calor. E nós chamamos isso de termo regulação. O termo vem do calor, e aí nós teríamos uma regulação da temperatura de nossos corpos. E isso é outra coisa que os pulmões podem fazer ou seja, os pulmões eles podem termo regular, e você vai ver que isso é meio conveniente, porque, assim como nos cachorros, quando você estiver superaquecido ou quando você está fazendo muitos exercícios, você vai precisar de muito oxigênio para alimentar os seus músculos, e, ao mesmo tempo, você quer se livrar desse calor. E essas funções? de fornecimento de oxigênio e de se livrar do excesso de calor coincidem bem no caso do exercício, porque quando você exercita, é você que começa a respirar pesadamente. E para você ter uma ideia, quando você está em repouso, você está respirando cerca de 5 litros de ar por minuto. Significa que está chegando um total de 5 litros de ar para os seus pulmões a cada minuto. Mas, quando você está fazendo o exercício, digamos, exercícios pesados, vamos dizer que você esteja correndo bastante, e aí, nesse momento, você pode chegar a consumir cerca de 50 litros de ar por minuto. E isso significa que você está colocando 10 vezes mais calor para dentro dos pulmões. Então, por isso, é conveniente que, se nós estivermos colocando mais ar para dentro dos nossos pulmões, mais calor tem que sair. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula!